A paz do Senhor, queridos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmãos, nós recebemos as informações, e são informações concretas, de que haverá algumas mudanças aí, né, de alguns gestores. Haverá mudança de pastores de ovelhas, e estes aí nós não iremos comentar. Mas aqueles que são gestores, opressores e ditadores, que estão nas cidades matando, assassinando ovelhas, nós iremos falar prevenir os irmãos das cidades que esses gestores estarão indo. Por exemplo, o gestor X está saindo para a cidade Y. Nós iremos prevenir, dizer aos irmãos, vocês estão recebendo o gestor fulano de tal, e aí nós estaremos falando o nome dele ou deles, para que os irmãos que estão recebendo esses homens em suas cidades se previnam, tenham muito cuidado, não compareçam a gabinete desses homens, porque são gabinetes que não merecem confiança. Né? Por que nós, nós iremos fazer isso, irmãos? Porque eles fazem isso com homens e mulheres sérias nas igrejas, na nossa igreja, em todo o estado de Pernambuco. Quando eles saem de uma cidade para outra, eles saem falando mal, muitas vezes mentindo. A maioria do que eles falam é mentira sobre a vida de muitos obreiros, muitas irmãs do círculo de oração, muitos jovens mentindo para o presidente Ailton José Alves, que acata e aceita a mentira porque ele ouve apenas um lado, e também é, mentindo descaradamente para sujar a imagem de homens e mulheres de Deus por todo o Estado. Então nós estaremos avisando e prevenindo os irmãos das cidades que estarão recebendo esses gestores, esses homens que há muito tempo deixaram de ser pastores de ovelha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.